Oi! Preparação do solo. Vamos falar sobre calagem e cobertura do solo. Ciência Terra Nova. Os sentidos da ciência. Dia um pouquinho mais nublado, vamos com um pouco de música celta acompanhando nossa prosa. A gente tem visto nos outros vídeos o, o processo de transformação do, de uma areazinha aqui dentro do terreno porque a gente quer plantar algumas coisas novas por ali. E para fazer isso, a gente precisa, além do diagnóstico da área, que a gente já viu em outros vídeos de permacultura, design ecológico, a gente precisa conhecer também como é que está a qualidade do solo, como é que está quimicamente a qualidade desse solo, como é que está o pH, como é que estão os nutrientes, a quantidade de matéria orgânica, porque que isso tudo vai impactar na, na cultura. pH é importantíssimo, porque Um pH baixo significa que ele tem muito hidrogênio disponível na solução do solo. E esse hidrogênio vai acarretar na ligação com elementos químicos que estão presentes ali no solo e vão dificultar a absorção de nutrientes pelas plantas. Então, se o pH está muito baixo, a gente precisa elevar esse pH e a gente faz isso com calcário. E o que é o calcário? O calcário é uma rocha moída, é uma rocha de calcário que é moída. E pode ser calcário dolomítico ou calcário calcítico. A gente não vai entrar é, nessa história, mas um vai apresentar um pouco mais de, de cálcio e o outro vai apresentar uma relação um pouco mais de magnésio. Os dois têm magnésio no calcário utilizado para a agricultura. E na hora que a gente coloca esse calcário no solo, o calcário vai se dissociar, vai se grudar com o hidrogênio, vai transformar esse hidrogênio com hidroxila, vai formar água e nesse processo vai liberar cálcio, magnésio no solo e vai facilitar também a troca de bases e de nutrientes entre a planta e o solo, ou seja, com calcário a gente eleva o pH do solo e facilita a alimentação das plantas. Então mesmo um solo onde você vai trabalhar com agricultura orgânica, agrofloresta e tudo mais, ou seja, a gente pode facilitar, esse é um aprendizado que eu tive. Né? Eu achava que não precisava disso tudo e com o tempo a gente vai entendendo, precisa sim, né? porque aí a gente facilita a vida da planta, facilita essa troca. Se depois você vai continuar de tempos em tempos usando calcário ou não, são outros 500, mas de início eu acho que é interessante utilizar esses elementos e até talvez utilizar também adubação química para dar um start, para dar um início em todo o processo. Vamos dar uma olhada como é que foi trabalhado o terreno aqui, a história de lançar o calcário e depois a cobertura do solo. Passados alguns dias, sol a o resultado da, da poda, do manejo. Esses galhos e essas folhas ficam por aqui mesmo, para voltar os nutrientes no solo. Junto da cerca, abriu um pouco o espaço. Óbvio, as árvores foram mantidas. Só mesmo um ralhamento das plantas que estavam em excesso. E o aproveitamento da galhada, o solo está um pouco descoberto por aqui ainda, a gente não terminou de, de trabalhar essa áreazinha. eu devo jogar um pouco de calcário para equilibrar um, o, o pH que costuma ser mais ácido. Já fiz tempos atrás a análise do solo, de modo que eu tenho uma ideia do que precisa ser feito. Então vê que aqui a gente tem uma parte que está sombreada e uma parte que pega mais aberta, que pega sol durante uma parte do dia. Então, o um experimento que a gente está querendo fazer aqui é plantar algumas espécies de maneira que a gente possa acompanhar o desenvolvimento delas no sol, mas também na sombra. Via de regra, os solos brasileiros são pobres, porque muito antigos, estão lixiviados com poucos nutrientes e solos mais ácidos. Isso quer dizer que o pH é abaixo de 7. Tem muito íon hidrogênio presente na solução quando o solo está úmido. E isso para as plantas é, é complicado, porque dificulta a absorção de nutrientes. Aí que a gente tem em diferentes biomas, em diferentes tipos de solo, a gente tem diferentes plantas que estão habituadas a isso. Para algumas culturas a gente precisa é, fazer a correção do solo. E isso é feito jogando calcário. E calcário nada mais é do que uma rocha moída. Não dá para dizer que seja um produto químico que está sendo jogado, é uma rocha que está sendo jogada no solo. Normalmente o calcário tem magnésio, o calcário agrícola ele tem magnésio e tem cálcio. O calcário vai se ligar então a é uma reação química que ele vai liberar Bases que vão se ligar ao hidrogênio, diminuindo a acidez do solo, ou seja, aumentando o pH do solo, facilitando a absorção de nutrientes pelas plantas. Então, olha que os nutrientes estão vindo aqui na forma da palhada que a gente já está colocando por cima do solo para protegê-lo. Então, eu lancei o calcário, agora eu estou recobrindo com a palha. E mais esse, esse material que está aqui, que a gente já viu, os galhos, folhas que a gente vem trabalhando, eles vão liberando nutrientes e vai facilitar para as plantas absorver esses nutrientes, porque a gente está deixando o solo menos ácido. A gente está lançando uma estratégia no solo para que essa matéria orgânica que está que por aqui, e a matéria orgânica... E, e os nutrientes que vão sendo liberados pela decomposição dessa matéria que está incorporada no solo, e isso tudo facilite a planta a absorver os nutrientes. Prontinho, fim de tarde, serviço feito. Pouco tempo, pouco mais de uma hora. Eu fiz a, a calagem, esparramei o calcário. Não só aqui como em outro, outras partes do terreno também, mas prioritariamente aqui. E recobrir com palha, com grama cortada, que a gente deixa ali num canto para quando precise. E é isso aí. Então, ver, esse terreno todo está sendo preparado porque a gente quer implantar umas culturas pouco comuns por aqui. E eu estou estudando junto com alguns pesquisadores a gente fazer um micro laboratório aqui para ver se... Essas plantas e essas variedades, elas vão se adaptar a essas condições aqui. Eu estou querendo utilizar essas plantas em lugar mais sombreado como uma alternativa para a gente utilizá-las é, em agrofloresta. E com isso, conseguir recursos é, mais vultosos, né, conseguir um retorno financeiro melhor que dê possibilidade para continuidade de implantação de outros lugares com, com mais agrofloresta. Mas essa é uma outra história que a gente vai vendo um pouco mais para frente. Por hoje é isso, um grande abraço e até a próxima!